Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje eu estou trazendo um tutorial tá? é, da música O Carpinteiro, do Alessandro Vilas lobas tá? Além do tutorial da música, eu também vou mostrar para vocês como criar aí é, um fundo de pregação aí, usando a melodia da música Tá bom? Vamos lá então? Então antes da gente ir para tutorial, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? E compartilha esse vídeo, hein? Lembrando que a cifra está aí na descrição, tá bom? E na descrição do vídeo, aí você pode me chamar no WhatsApp e baixar a minha nova apostila, tá? Com 100 louvores cifrados e em cada louvor tem o link do tutorial, ok? Novidade aí para vocês, aí me chama no WhatsApp que eu passo para vocês. Vamos lá então? Bom, é, a música é super simples, tá? De se tocar, ok? Ela tem três acordes, tá? Que é Dó sustenido menor Si maior E Lá maior, ok? A música é só isso, tá? Esse detalhe, né? Exatamente nesses tempos, ó Um, dois, três, quatro E, dois, três, e quatro E, dois, três, quatro, dois, dois, três 4, 1, 2, 3, 4 Então, 4 tempos para o Dó sustenido menor 4 tempos tá? para o Si E depois, 4 é, tempos no Lá Mais 4 tempos de novo no Lá Tá bom? É, eu vou passar aqui algumas ideias para vocês tá? Não é uma música que tem um piano né? Só tem esse pad mesmo eu coloquei o piano de teimoso que eu sou, tá bom? É, na música, ele começa na guitarra fazendo aqui, ó, tá? Essa sonoridade, ó. Ele faz aqui, né? Aí joga um si aqui. Tá? Aí daqui pra frente ele já entra cantando, tá bom? Então eu vou passar pra vocês primeiro aqui é, essa mini introdução que a música tem, tá? Então, ó, sobre o Dó sustenido menor, você não vai fazer a quinta, tá? Você vai fazer só tônica e terça. Na verdade, você vai fazer tônica e terça nos três acordes da introdução, tá? Ó, fazer com dois dedos aqui é pra ficar bem pé de galinha, ó. Tá vendo? Então, mão esquerda mão direita, tá? mudar o Z. Põe esse aqui, ó. Pronto. <risos> certo. Agora vai vir o Si, ó. Esse aqui. E o Lá vai ser aqui, ó. Aí, essa frase, essa frase que eu fiz é aqui, ó. Tá? Ó. Bem devagarzinho, ó. Aí você vem e pega um Si aqui, ó Faz de novo Tá vendo? Ok Aí ele entra cantando, né? Esconda-me em ti Isso. Aí você pode fazer o acorde cheio mesmo Esconda-me Nas asas do teu amor essa parte vai ser aqui, tá? Vai esperar o tempo. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Gente, não tem nenhum dedilhado aqui, porque é com pad, né? Não sei se vocês estão vendo aí, né? Tá, ó. É com pad. É, e acaba também sendo uma música mais de cama mesmo, né? Então seria até legal... É, você manter essa originalidade, tá? Uma proposta que eu posso passar pra vocês aqui de conduzir essa música, pra não ficar muito parado, é você vir aqui, ó. Tá vendo? Eu até explico pra vocês, na hora isso aqui tá ó. Ok então assim vai dar um, um, um ar um pouquinho mais sofisticado ainda mais para quem tá tocando é, sem guitarra sem os outros instrumentos tá então ó, no dó sustenido vai fazer aqui ó você vai fazer a mesma coisa aí pra cair no lá menor você vai fazer ok aí depois você vem arpejando ó tá? vou fazer de novo bem devagarzinho ó 4 e 2 3 e 4 e, e dois, tá bom, só pra vocês se identificarem. É, bom, passado aqui esse básico, vamos seguir. Tá, então esconda-me em ti, esconda-me em ti nas asas do teu amor, beleza? Esconda-me em ti a em ti nas asas do teu amor não é uma música que eu costumo ouvir então tem que olhar a letra aqui né? <risos> aí vai seguir a mesma ideia como oh, eu amo seu nome tem um nome mais lindo que eu conheço como oh, eu amo seu nome vai nessa ideia, tá? como oh, meu eu amo mais lindo que eu conheço, ok? Aí no qual é o som? Rola uma parada da bateria, né? Então só tem que fazer junto com o piano. Qual é o som? Qual é o som? Entendeu? Aí canta quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Tá? Então você tem que respeitar o ritmo da bateria, vai ser tan tan Dan, dan. Aí o Si você não faz só cai nele Tá? Pular a mesma coisa dan, tarara, Segura Entendeu? De novo, dá-se tem menor Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? Ok? Gente, é... Daqui pra frente é sempre a mesma coisa, né? né? Esse é o som, esse é o som, acho que é isso, né? esse é o som, o carpinteiro bater na porta, o carpinteiro bater, não, não sei cantar a música, tá? Mas é só isso aí, o tempo é exatamente o mesmo, tá? Pra todas as partes da música, a mudança vai ser só no qual é o som que você vai ter que fazer uma dinâmica. E é lógico que tem as outras dinâmicas, né? É, se tiver um crescendo, por exemplo, está aqui, ó. Tá vendo? Ó, vamos fazer um crescendo aqui. Ó. Então, assim, vocês têm que ter... É, eu acho que até rachou o som do teclado aí, né? Vocês têm que ter, então... É, esse entendimento que tem partes que crescem, tem partes que caem, tá bom? Bom, é só isso a música, tá? É, se alguém aí ficar de mimimi nos comentários aí, eu não vou responder, tá? Porque teve é, duas pessoas já que ficam, é, que você fica dizendo que a música é fácil, você tá menosprezando a música. É só você não assistir o vídeo. O outro comenta que eu tenho que tocar a música inteira, é, no tutorial para ver como é que vai ficar gente se eu fizer isso eu recebo notificação de direitos autorais isso atrapalha o crescimento do meu canal entendeu eu já tenho 50 notificações que os cantores que vocês amam me notifica eles não quer saber que eu estou ensinando vocês eles querem dinheiro entendeu então assim toda vez que eu toco uma música mais ou menos parecida eu recebo uma notificação entendeu e isso prejudica o meu canal entendeu eu já fui notificado pelo youtube para evitar de acontecer isso, tá bom? vamos seguir o tutorial então vamos pro fundo de pregação então na mesma ideia tá? usando a mão esquerda aqui aqui e aqui você vai fazer aqui ó máximo. Vamos pegar então, ó. Tá segurando o lá aqui, né? Vamos imaginar que você faz a introdução primeiro, tá, ó. Aí você vem, ó, em cima do lá, ó. pegar essa parte então bem devagarzinho tá ó de novo tá no Lá você vem ó Só mais uma vez para não ficar dúvida, tá? Ó. Ok, aí agora vai ter a outra parte. Deixa eu ver aqui, né? Como eu amo o seu nome, né? Vamos lá, vamos pegar então aí fazer o dó sustenido. eu tô seguindo simplesmente o que ele canta, tá bom? É, a outra parte é qual é o som, né? Então a outra parte é aqui, ó. Mesma ideia, a mão esquerda tá, ó. Ok, vamos pegar? Vamos lá, hein, ó. vez, ok. Hum, e agora tem a outra parte aqui do som, né? Esse é o som. Deixa eu ver aqui. Agora vai vir a parte do i esse é o som do carpinteiro batendo na porta. Vai ser aqui, ó. Está no lá, né? Aí vem, ó. Tá? Eu vou passar para vocês, ó. Vai ser aqui, ó. Bem devagarzinho, tá, ó? Acho que é isso, né? Tá bom? E além disso, se você não quiser fazer a melodia Tem uma outra opção Que vai ser você oitavar aqui Pra fazer uma ideia legal, ó Posso passar pra vocês essa ideia, ó vai ser o seguinte, dá até para cantar a música assim, né? E dar uma alternada com o que eu fiz lá no começo. Então, sai vim aqui, ó, bem devagarzinho, ó. Beleza? Repete. Agora para cair no lá, ó. Quem tem dificuldade de tocar o oitavado pode ser mais aqui para cima. Ó. Ah, vou tocar devagar para você ver. Mais uma vez, ok, e aí se acaba aqui. Várias ideias aí pra vocês conseguirem tocar a música, né? Ah, e falta aqui o principal, né? Se você for iniciante do iniciante iniciante é... e achar que não vai ficar bom assim, tá? Apesar que eu toquei aqui e dá pra tocar, né? Você pode fazer o dedilhado básico, né? você como é que é, 1 um, e, 2 e, 3 e, 4 e, 1 um, e, 2 e, 3 e, 4 e, 1 um, e, 2 e, 3 e, 4 e, aí repete, 1 um, Tá, vou te explicar como é que funciona esse dedilhado pra eu finalizar aqui não tem aqui o, o acorde, aqui, ó, por exemplo, o Dó, sustenido menor você vai tocar junto com a mão esquerda a parte de cima do acorde tá, então você vai fazer ó, aí no E você toca só o polegar tá, e vai alternando ó. e a mão esquerda segura, ela só toca no 1 um, tá, De novo, ó. tá vendo? Aí acaba no dó sustenido menor, beleza. Bom, tentei passar o máximo de detalhes possíveis, tá pra você, tá? Não esquece aí de deixar seu like, se inscrever, tá? Não se esqueça da apostila nova de cifras, tá? Ela tem é, quase todos os louvores lá daquela apostila de 70, eu tirei alguns, coloquei outros, né? Tem coisa de uns 50 louvores a mais, entendeu? É, só que o grande detalhe dela é que eu coloquei o link de cada tutorial na apostila. Então, você pega a música lá, é, eu quero conhecer Jesus, vai ter a cifra. Vai ter o link do tutorial da música Eu Quero Conhecer Jesus, entendeu? Então isso eu fiz nas 100 cifras que estão lá, tá bom? Material totalmente novo, me chama no WhatsApp, no número que está aparecendo aí, tá? Você vai receber uma mensagem, por favor, leia a mensagem, tá? tô falando isso porque o pessoal não lê, entendeu? Na mensagem tem o link para você clicar e baixar a sua cifra, tá bom, gente? Espero vocês aqui no canal, tá bom? Lá no curso de teclado online, como meus alunos para estudar comigo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, hein? Tchau!